Tá mandado, tá mandado, tenta não, que é só menos preparado. Preparado, boladão, se tenta vir. Hum, ê, se tenta vir. Hum, se tá mandado, tá mandado, tenta não, que é só menos preparado. Só soltar boladão, se tenta vir. Hum, Nós a parto de uma briga Se levantar os muros nos separarão em siga. Não vem com não me toque, falsos americaniga Não vem com não me siga, não vem com não me diga E se achando pica com esses papo, mente aberta Falar em mente aberta, eu só pensei em comer xereca Não é questão de esporro, você menino novo vai falar muito dos outros, com esses rap caga ovo Muita briguinha boba, dando que a toa Ficando de putaria que você morre com a roupa De roupa é o caralho, manda é que você morre com a língua, a gente chove, mas não pinga, nós é puri -tingis. Arrondado se fez pão e assim entrou na linguiça Mas sem pederastia que se foto se complica A prova é a razão que nós resolve a qualquer dia é, Não se tá mandar, tá. tenta não, que é só menor preparado Só soldado, boladão, se tenta vir, huh, hey. se tenta vir, se tenta vir não, que é só menor preparado. Só soltar boladão se tenta vir. Hum. molhado em papel, é visto como nada e se achando a batgirl, jogar no kit gás vai ver como o mundo é cruel, rapidinho o ateu vai dar ai, papai do céu, é que eu olhei pela janela e vi o tal bicho papão, escotei de outra visão e vi se tal bicho morrendo, morreu como herói pois teve enterro de família, foi cobrança de quadrilha esse menor tava devendo, esse é o prazo da vida, aí que tu vai vendo, porque eu tô de saída desse mundo tão pequeno, você não é homofóbico, e de eu so, tô ligado, mas ficar de blu Não vai te deixar mais macho, porque <risos> Um paquistanês me convidou pra sequestrar No Senegal, por ser legal, vai se dar mal Por sou negado. vou vou Bogotá, com intenção de Bagdad A Babilônia basicamente, bate e volta É só olhar, se tá mandado